Olá, eu sou Milena, mais uma vez com vocês, para a gente aprender muito sobre ciências. E hoje a gente vai falar de um animal bem interessante. Continuando aí o reino animal, a gente vai falar daqueles animais que todo mundo gosta de ver, muita gente gosta de comer. Hoje a gente vai falar dos peixes. A gente vai aprender suas características gerais, reprodução, respiração, digestão e a sua classificação. A gente vai saber como é que se classifica e como se divide esse grupo. Vamos lá? Características gerais. Os peixes, ele é a classe com o maior número de espécies dos vertebrados e eles são pecilotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo deles varia de acordo com o ambiente. Se o ambiente está frio, o corpo dele também varia de acordo com esse ambiente frio. Se o ambiente está mais quente, o corpo dele também modifica de acordo com esse ambiente que está quente. Aqui tem alguns exemplos de peixes, garopa, pescada amarela, robalo, é, piranha, é, uma infinidade de, de, de espécies que existe. A respiração dos peixes é, é feita pelas brânquias, que é um órgão muito irrigado e que apresenta as guelras. Então o que acontece? A água ela passa pela boca, da boca, ela vai para as brânquias, onde são filtradas e ali ocorre a troca gasosa. E assim os peixes, eles conseguem respirar. Existe também uma glândula de sal que fica na lateral da cabeça, que é importante para filtrar o sal desses peixes que vivem em ambientes mais salinos. A digestão, eles apresentam o um sistema digestivo completo, ou seja, começa em boca, termina em anos. Os herbívoros, os peixes herbívoros, eles se alimentam de algas, geralmente. Mas os carnívoros, eles já se alimentam de moluscos, pequenos crustáceos, alguns de outros peixes, etc. Existe também aqueles peixes abissais, que são aqueles peixes que ficam lá no fundo do mar, nas profundezas do mar, ambiente bem escuro. Normalmente, eles não são muito bons de visão, é até porque não precisa pelo ambiente que eles estão vivendo. E eles são detritívoros. O que isso quer dizer? Eles se alimentam de restos de animais que vêm de lá da superfície e caem lá no fundo do mar. Então é esse o tipo de alimentação desses peixes abissais, esses que vivem ali nas profundezas do mar. Aqueles restinhos de animais da superfície, ele cai até o fundo e serve de alimento para esses peixes. Quanto à classificação, eles podem ser condictes, que são os cartilaginosos, e também os osteítes, que são os ósseos. Os condrites, que são os cartilaginosos, temos como exemplo o tubarão arraias. a é, A maioria são de água salgada. Existe alguns exemplos de água doce, mas é, é, são raros. Eles possuem esqueleto cartilaginoso, ou seja, o seu esqueleto não é ósseo, é ainda cartilagem, é uma estrutura um pouco mais... É, é menos rígida do que o osso, como é o caso dos osteítes. Os osteítes eles são mais abundantes em número de espécies, ou seja, existem mais exemplares dentro desse grupo do que dos cartilaginosos. Eles são de água salgada e também doce. É, exemplo, tainha, robalo, que é muito conhecido e muito apreciado também na alimentação, pescada, dourado, pintado e outra infinidade. Eles apresentam já, diferente do outro, esqueleto ósseo, que já é uma estrutura mais rígida, mais é, firme. Eles apresentam também o opérculo e a bexiga natatória. Essa bexiga natatória ela é muito importante na economia de energia desse peixe. Tem alguns momentos, em algumas situações, eles não precisam nadar, porque essa bexiga natatória ela permite uma flutuação desse animal. Então, se eles não precisam estar batendo as nadadeiras, eles conseguem ficar ali em flutuação, eles economizam, então, energia. Então, ela tem essa importância. E isso é particularidade dos osteítes, ou seja, dos ósseos. Ali tem um, um exemplo da anatomia interna de um peixe ósseo. Quanto à reprodução, o peixe ósseo, eles apresentam fecundação externa, na sua maioria. Ou seja... O, é, fora da fêmea, né, então os óvulos, os, os gametas, eles são liberados fora e assim, fora externamente do corpo da fêmea, ele, fêmea, ele se une e assim consegue fecundar. Já o cartilaginose é a fecundação interna, ou seja, lá dentro da fêmea. Hoje a gente aprendeu sobre os peixes, que são animais né, ve vertebrados é uma, e, e que tem e a gente aprendeu hoje sobre suas características gerais, assim como os grupos, a divisão dos grupos que, que tem, a sua respiração, quais estruturas são envolvidas, a função, a digestão, da mesma forma, que estruturas estão envolvidas na digestão, que tipo de digestão e também a sua classificação. Ou seja, como é que é dividido esses grupos desses animais. Por hoje é só, um abraço a todos, espero que todo mundo tenha entendido, até a próxima, tchau!